não na prática. A importância da mesa hoje sobre a inventividade do exercício profissional da psicologia no campo da assistência social é, tratou de gestão e trabalho é, no recorte dos, dos SUAS é, e foi importante refletir porque é uma área de trabalho pouco explorada no âmbito da formação dos profissionais. Isso a fala da nossa colega Mariane Prioli pôde elucidar de como os profissionais chegam para esse campo de atuação ainda sem a preparação necessária, a necessidade de educação permanente, né, da formação nos processos de trabalho, e a psicologia tem muito a contribuir com essa área, uma vez que nós somos né uma categoria hoje bem expressiva, com um número em torno de 23.500 psicólogos atuando nessa política. É fundamental que o Sistema Conselhos e o Conselho Federal de Psicologia priorize esse debate sobre assistência social, e essa mesa cumpriu esse papel que é de refletir, então, sobre as perspectivas teórico-metodológicas, né, em psicologia e como elas contribuem, não só para o trabalho, mas também para a gestão. Nós tivemos uma gestora na mesa, né, elucidando uma experiência de um município, e cada vez mais a gente entende que a psicologia tem um papel compromissado com a agenda de debate na assistência social e cada vez mais tem conseguido fazer, então, a orientação do exercício profissional neste campo. Thank you.